Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? O esquema de partículas que vocês estão vendo na tela é para auxiliar na compreensão de uma reação e para equilibrá-la. Neste esquema, vocês podem ver os átomos de carbono aqui, desenhados um pouco maiores do que os átomos de oxigênio. E carbono e oxigênio são maiores quando comparados com o hidrogênio. Eu tentei dar uma ideia de proporção próxima ao tamanho comparativo real entre esses átomos. O que vamos fazer nesse vídeo é ampliar nosso conhecimento usando um modelo de partículas, a fim de visualizar o que pode acontecer em uma mistura de algumas dessas moléculas. Então, o que eu tenho aqui, no lado esquerdo, são as várias moléculas diferentes. Eu tenho duas moléculas de metano aqui, três moléculas de água aqui. E esses são os nossos reagentes. Agora, eu quero desenhar o que esperamos ver após a reação dessas moléculas. Como sempre, eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar em como poderia ficar nosso esquema de partículas após a reação química aqui do lado direito. Pensou? Agora, vamos fazer juntos. Sabemos que, para cada metano e cada água, vamos produzir o um monóxido de carbono e três hidrogênios moleculares. E cada uma dessas moléculas de hidrogênio tem dois hidrogênios neles. Então, vamos apenas dizer que este e este aqui reagem entre si, e eles vão produzir um monóxido de carbono. Vou tentar desenhar os tamanhos relativos aproximadamente, certo? Portanto, o um monóxido de carbono. Então, eles vão produzir seis átomos de hidrogênio, que estarão em três moléculas de hidrogênio. Então, são dois, quatro, vou fazer mais um aqui, seis, pronto. E agora, podemos imaginar que talvez esta molécula de água reaja com esta molécula de metano, e isso produziria outro monóxido de carbono, e mais três moléculas de hidrogênio para um total de mais seis hidrogênios. Então, isso é 1, 2, 3. E agora, nós temos essa água bem aqui, que não tinha ninguém com quem reagir nessa situação. E isso vai ser apenas uma molécula reagente remanescente. Vou desenhar aqui. Ó. Essa é uma metodologia particularmente útil para visualizar o que pode estar acontecendo nas reações químicas. Lembre-se de que essa reação está acontecendo sob altas temperaturas. Esses átomos todos estão se mexendo, se chocando. Por hoje é só. Aproveite esta dica para tentar desenhar outras reações químicas, tentando visualizar seus reagentes e produtos após a reação. Bons estudos e até breve!